Esta é a terceira e última série do revezamento 4x100 medley misto, troféu Maurício Becken. Estão balizados de 0 a 9. Esse é o parcial de costas, nada pelo Fluminense Logan Quintas, pelo Pinheiros é Bettina Oliveira, pelo Minas é Davi Carvalho, Grêmio Náutico União Marina Pauan, Cési André Lopes Filho, Corinthians Letícia Lima, Curitibano João Cesarski. Gabriel Oren pelo Flamengo. A BDA tem Caio Batista na raia número 8. E pelo Praia Clube é Natália Brunelli. Revezamento 4% em Medley misto. Revezamento integrando aí dois atletas no masculino e feminino. Pessoal que abriu aí com o Costas. Tá vendo? Já passa logo na frente com a galera dos homens. Favorito a equipe do SESI. De São Paulo, o atual campeão nacional e balizado, inclusive, com um tempo abaixo do recorde de campeonato do Corinthians, 4:17:01 do ano passado. Primeiro 100 metros de prova, você vê lá na frente a rede número 4, a equipe do SESI, é o André, Nadad, é o André Lopes Filho, entrega na frente: 1:00:79, com o atual campeão brasileiro de costas e agora com o Cauã Carvalho. A tendência é que o SESI abre cada vez mais. Estão nadando peito. Nira Bittencourt pelo Fluminense na zero. Pelo Pinheiros é João Tanganelli, na raia número um. Minas é Júlia Silva pelo, na raia número dois. Grêmio na União. Arthur Toneto na três. SESI e Carvalho quatro. Corinthians é Murilo Grande na cinco. Curitibano Ezo Zegardani na raia número seis. Flamengo é Eric Carvalho na sete. A BDA, Raíssa Bonfim na oito. E na nove, Arthur Souza. Arthur Arthur na raia número 9 pelo Praia Clube de Uberlândia. Grande vantagem à frente do SESI, cada vez maior. Os dois principais narradores, tanto na prova de costas como na prova de peito. A tendência já era esperada, atual campeão brasileiro do costas e peito. SESI, uma vantagem gigantesca. SESI vai fechar com duas meninas. Liderança é a do SESI com o Carvalho. A troca saída agora para a Sofia Isidoro, 1,562, o parcial do Cauã. Sofia Isidoro, vice-campeã do troféu Chico Piscina no Borboleta, quem nada pelo SESI. No Fluminense vão nadando pela raia de número zero, Borboleta, Joaquim Teixeira. Pelo Pinheiros é o Gustavo Carvalho, Minas na raia número 2, Pedro Aragão. Grêmio Náutico União, nado Borboleta Henrique Dias. Cesi na 4 e Sofia Isidoro Corinthians, Bruno Piso Curitibano, Nicole Osternak Na raia de número 6 Na raia 7, Joyce Rocha do Flamengo Pela ABDA, Guilherme Messias Na raia número 8 Praia Clube, Arthur Souza Na raia número 9 Revezamento 4 por 100 Medley misto Cesi tem uma liderança com grande vantagem o Sesi lutando para Em busca de bater o recorde de campeonato Corinthians 4, 17, 01 Do ano passado Sofia Isidoro, nadadora do Sésia, uma das nadadoras mais versáteis da atual geração. Uma grande vantagem do César, entrega na frente. 10502 o parcial da Sofia, César com a grande vantagem, fecham de livre, na raio número 0, Mariana Oliveira pelo Fluminense, na 1 pelo, mi, pelo Pinheiros é Maria Luciano, o Minas na raio número 2, Laura Bo Romero, na raio número 3, Grêmio Náutico, Neon Felipe Souza, César na 4, Beatriz Galdino, Corinthians na raio número 5, Lara Capodifoglio, Curitibano na raio número 6, Valentina Bo Albuquerque, pelo Flamengo na 7, Betina Braga, BDA na raia número 8, Ana Silvério e na raia número 9, o Praia Clube Ana Santos. Você vê aí uma vantagem de mais de 10 metros, aproximadamente 12 metros. A diferença do Cesi na raia número 4, a caminho da vitória. Cesi briga pela vitória em busca do recorde. recorde é 4-17-01. 4-17-01. A liderança ainda é da equipe do SESI, Beatriz Galdino, vai fechar o revezamento do SESI. Campeão brasileiro e novo recorde nacional, 4-11-50. O novo recorde brasileiro. Flamengo chega na segunda colocação. E a Rai número 3 é o Grêmio Náutico União que leva o bronze.